nas ondas vezes do mar. Saber o partiu de nós e foi madrugada não voltou. O marinheiro Bonito Sereia do mar levou. É doce, morreu. No É doce morreu no mar, nas ondas verdes do mar. É... As águas verdes do mar, meu bem, ele se foi afogar. Fez sua cama de noivo no colo de Emmação. É doce. Eu não é mais, ondas vezes Ele não para, não quer parar. O uhum. é isso? Sarah, toca foi. alguma daquele.